Nesse momento, nosso guerreiro Vitor sendo levado para ser enterrado A retomada de Guapo e Mirim -tujuru. Vamos lá, vamos 行吗